Oi. Oi, Juliano. Oi, Juliano. Cara, eu não me conformo. Como que esses caras lançam um cartão de crédito? Tá vendo que o mercado é dois, 2, 2.2, 2.5. O cara vem e me traz um cartão que pontua 1.5, né? No Visa Infinite. Como que pode isso, cara? Fala pra mim. Hã? Nós temos três cartões aqui, que são os cartões hoje no mercado. E aí nós teríamos esse cartão, que é o C6 Bank Black. Nós temos o, o, o Prime, Visa Infinite do Bradesco. E temos o Unique do Santander. E aí eu trouxe esses três cartões porque uma grande massa de clientes trabalham com esses cartões. E eu já presenciei várias vezes em salas VIPs, o cliente chegar com esse cartão e tentar usar ele na sala do Bradesco e não conseguir entrar. E você vai explicar para um cliente que o cartão dele é Infinity e ele não entra na sala VIP? O cliente ele fica furioso, porque ele não entende que esse modelo, esse conceito do cartão que o Bradesco deu para ele, não entra em sala VIP. E eu já presenciei, tanto que quando eu fui viajar para Miami, para Nova York, naquele momento quem estava comigo viu, o cara estava lá na sala do Safra e chegou com o cartão do Bradesco, queria entrar na sala do Safra. E queria queria usar o cartão Visa Infinity dele no Safra. E aí o cara explicando que esse cartão não pode entrar. Né? Mas ele talvez associou que o cartão é um cartão de alta renda, um cartão chamado Visa Infinity, na cabeça dele, esse cartão entrava na sala do Safra. Outro tentou entrar na sala do Bradesco com esse cartão, também não conseguia entrar. E o outro tentou entrar na sala do Plaza Premium com esse cartão, também não conseguiu entrar. Na época não conseguia entrar, hoje ele consegue. Tá? Então o que acontece? Muitos clientes têm o cartão do C6 Bank, tem o Bradesco o Visa Infinity e tem o NIC. E, e desses cartões... O qual é o mais vantajoso de eu me manter tendo ele baseado ao nível do cartão? Porque para o cliente entender, é, ele acha que o Visa Infinity é Black. Não é. O Visa Infinity é Visa Infinity. O Mastercard Black é Mastercard Black. Né? E quando a gente pega o cartão preto, nós chamamos ele de Black. Mas na verdade o Visa Infinity não é Black. O Visa Infinity é Visa Infinity. O Mastercard Black. A marca Black Mastercard é da Mastercard. Infinity Infinito é da Visa, tá? Então é, é isso que nós temos aí por hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo Bradesco Visa Infinity. Vale a pena eu ter um cartão como esse hoje no mercado, baseado nessas centenas de cartões que nós temos Black e Infinity no país hoje? Bem, o Bradesco Visa Infinity ele pontua dois pontos por dólar gasto, né? E tem um, um apelo a quatro acessos à sala VIP do Dragon Pass hoje, né? Então, um cliente Bradesco que tem um cartão como esse, ele acessaria a sala VIP é, da Dragon Pass e os seus adicionais também, tá? Deixa eu puxar aqui. E os pontos do cartão Bradesco, ele vai para Livelo, né? Então, esses, esse cartão do Bradesco que vocês estão vendo aí, ele puxa para Livelo. Então, a cada um dólar equivale a dois pontos. A anuidade dele é R$ reais. Então, este cartão, ele carrega uma anuidade de 12 parcelas de 92,83. R$ a anuidade deste cartão aí, tá? quatro acessos ao Dragon Pass que eu expliquei para vocês e que é a sala vip que o Bradesco daria para o cliente poder usufruir junto ao cartão Infinity. tá? Uh, o cliente também ele pode é, transferir os pontos para Livelo, esperar uma, uma promoção bonificada e transferir para o parceiro, né? Então teria essa, essa jogada também, além de todos os benefícios que vocês estão vendo aí da Visa. Além também de 50%, 50 em é, teatros Bradesco e também cinemas Bradesco Cinemark e Cinemark Prime é onde você tem 50% de desconto e combos Bradesco com este cartão, tá? Então você teria essas jogadas aí de 50% aproximação, né? Olha lá 50% na rede Cinemark é, e outros desconto que caso venha acontecer, tá? Então o cliente pode comprar até 4 ingressos no teatro Bradesco e pagar 50%. E quando tem algum evento que o Bradesco é patrocinador, ele tem aí 10% a 20% de desconto também usando esse próprio cartão. Tá? Mas tirando isso, o cartão ele acaba sendo um cartão que poderia ser melhor como era no passado com 2,2% o Bradesco diminuiu para 2%. Se você clicar nessa flechinha para baixo, você vai ver a quantidade de cartões... Que o Bradesco tem, e alguns deles são melhores que o próprio Infinite. Então, se você pegar, por exemplo, esse cartão aqui, ele é melhor que o Infinite. Esse cartão aqui, ó, o Elon mankin King, ele é melhor que o Infinite. Esse cartão de Platinum Car, o American Express, também ele é melhor que o Infinity. Tá? Já esses aqui já não, eles seriam inferiores ao Infinity mesmo. É, o, o Infinity seria melhor, tá? Então, nesse caso, só teria esses dois aqui nessa listagem de bons cartões que o Bradesco teria perante aí, tá? Bem, eu acho a anuidade dele muito cara é, pelo que ele oferece, tá? Apesar do cartão ser chamado de Visa Infinity, né? O Bradesco classifica ele como infinito, mas na verdade é 10 mil, 14 mil reais o limite desse cartão aí. Mas ele já foi um cartão bom. Esse cartão do Bradesco, o Visa Infinity, ele chegou ao topo aí de 2,2. Hoje é 2. Né? Se você pegar o um mercado aí, está na casa de um, um, 1,5, 1,8, é 2. Né? É, talvez vocês não saibam, mas nós temos cartão Black hoje no mercado que pontua 1,3 e temos cartões Black que não pontua nada e foi lançado no mês de no mês de dezembro um cartão Visa Infinity pasmem vocês vocês não sabem qual é o cartão mas eu vou revelar para vocês agora nós temos um cartão no Brasil chamado Visa Infinity e pasmem vocês é a pior pontuação do Brasil. Nunca se viu um cartão tão podre na minha vida como esse cartão. Ele pontua 1.5 a cada dólar gasto. E a validade dos pontos desse cartão é de 17 meses. É, a pior, também, tem, é o pior tempo em garantia de um pontos de um programa de fidelidade. E também... É... Aí quando você joga ele para o internacional, ele acaba sendo 3 pontos por dólar gasto, tá? Agora, <risos> Ou seja, existe no Brasil um cartão que pontua 1.5 no Infinity. Se vocês acham que 1.8 é ruim, existe um pior que pontua 1.5, tá? Só para você ficar feliz, quem tem o Uniclasbis Infinity fica Sinta-se privilegiado porque abaixo dele tem um pior que pontua 1.5. <risos> e tem também é, um Gold que pontua um, que acaba sendo até melhor que muitos Platinum. Tá? Show! Pois é, Dievers.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 cara eu não me conformo <risos> aí logo logo vou poder fazer e mostrar o cartão para vocês com todos os benefícios tá Sim. inclusive de hoje estou testando ele tá eu tô testando o cartão tá e já no primeiro mês com problemas meus pontos não caiu até agora tá só para vocês saberem eu tô testando o cartão e já no primeiro mês o, o, os pontos não caíram tá beleza Bem, esse é o Visa do Bradesco. Eu vejo ele assim com é, comparado ao mercado aí, ele pontua até dois, quatro acessos ao Dragon Pass. Não está ruim, tá? Mas ele já chegou a um ponto de um prestígio no mercado. Hã?